Mano, eu abri o navegador aqui, acordei às 10 horas da manhã e já apareceu uma gameplay de Need for Speed Unbound e a gente vai fazer um react aqui, parece que já tá entrando num evento aqui, eu acho que deve ser corrida online, acho que vai começar... Ah, é, vai começar um evento de corrida, vamos ver aqui, olha só, esses efeitos aí ó, eu sei que o pessoal vai comentar, tem como tirar tá? Não se preocupe, lembrando que dia 2 de dezembro vai ter o um lançamento, eu vou querer jogar, né? Vamos ver como é que vai ser aqui a gameplay, parece que tá tendo uma intro aqui É uma intro para começar a corrida online, né? Enquanto vai fazendo o load, vai tendo essa apresentação Olha só, vai começar agora, eu espero que a câmera, a câmera vai subindo A gente tá vendo ali em cima os indicadores, é, se é reta, se vai ter curvas, né? Eu vou querer tirar esses efeitinhos, cara, que fica aparecendo aí. Isso aí no computador deve comer um FPS danado, né? Vamos ver aqui o que, que vai acontecer. Um salto aqui. Ó, oh, eu quero tirar isso aí, tá? Eu vou querer tirar essas asinhas aí, ó. Esse trem aí eu não vou querer, não. Esses efeitos aí. E dá pra gente perceber aqui que a física dele... Você viu que é bem, o carro é bem grudado no chão na hora que ele salta? Vamos ver aqui de novo. Quer ver? Ele pula, aí ele dá um bump, mas ele gruda no chão, ó. Ele gruda no chão. É, me lembrou um pouquinho o estressamento de simulação. Dá pra ver que no controle, né? No meu ponto de vista, vai dar pra controlar... É, o carro, né? Vai ser mais perceptível. Por enquanto, eu achei interessante. Isso aqui é corrida online também? É, parece... Ah, não. Isso aqui já é apostas, ó. Tá apostando dinheiro em algum rival aqui. Ah, isso aqui é bacana. Vai ter classes, né? Classe A, classe S, S+, A+, também, né? Para ter uma divisão, porque senão o modo online só vai ter Porsche, né? Vamos ver aqui outra perspectiva. Olha só, mostrando que vai ter uma curvinha. Aqui dá para ver que ele forçou o drift, né? Dá para ver que ele... Ó, o carro tá grudado, tá vendo? Parece que ele forçou um drift ali, né? Quer ver, ó? Parece que o cara dá um toque no freio de mão, ó. Parece que ele, ele força o drift, né? Não é aquele... Eu vi que... Eu vi, acho que eu vi o LG falando que vai ter a opção de você tirar o drift automático, né? Que Acho que é, tem que tirar isso. Eu acho que o Drift só, só pode fazer o Drift se você quiser, né? Não se o, aquele Drift automático. Nem o Forza tem isso, então é um ponto positivo aí. Ó, o cara quer mostrar os detalhes, né? Dá pra ver que ele tá mexendo no analógico da câmera pra mostrar pra gente os detalhes. Vamos combinar aqui que o mapa tá muito bonito, né, cara? Tá muito real. Só esse contraste de, de essas... Esses, esses animes, né? Esses efeitos de animes que tira um pouco né, disso. Dá um, um, uma, uma mistura que eu não, não, não acho tão interessante. Por isso que eu vou tirar... Eu acho que eu vou querer manter esse gráfico real e tirar esses efeitos aí, ó. Que nem o carro o carro vai fazer um drift. Eu vou tirar. Se você não vai tirar, deixe nos comentários. Eu, eu não, olha, tá vendo? Eu não gosto disso, não. Eu, sinceramente, não gosto desses... Quer ver? Ó, o carro pula e dá um efeito diferente. Ele vai fazer um drift e sai essa, essa fumacinha aí. Isso aí eu acho que polui um pouco a imagem, pelo menos para mim. Eu vou tirar. Se você não vai tirar, deixa aí nos comentários para mim saber. Mas, cara, foi uma gameplay muito pequena, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Aqui ele forçou um drift, né? Olha só, ele salta, dá aquele efeito estranho. Aí aqui parece que ele força um drift aqui, ó. Aqui já é um... Mas é, é massa, cara. É massa. É uma pegada diferente, né? A gente tem que levar em consideração que esses drifts mais... É, um drift mais exagerado, vamos falar assim. É característica do jogo, né? Mas pelo menos a gente vai ter a opção de tirar isso aí. Eu vou querer aproveitar isso. Eu vou me, é, me adaptar a essa física do Nide. Ela não tá com... Só se você forçar mesmo, né? Pelo que eu vi. Pelo menos tirou o drift automático. Eu vou querer aproveitar esse game, só que esses efeitos aí eu vou tirar. Eu até agora achei interessante, dia 2 de dezembro eu vou querer jogar. Eu acho que quem tem a Game Pass vai poder jogar antes também, né? Ele tá marcado pra dia 2 de dezembro, mas eu acho que dia 29, pra quem tem assinatura da EA Play, parece que vai poder jogar. Não tenho certeza disso. Eu não acompanho muito Need for Speed. A única coisa que eu queria ver era isso aqui, e eu, eu gostei. Esse, esses efeitinhos aí de de fumacinha. Eu não gostei de jeito nenhum. Muita gente não achou interessante, né? E eu vi que a EA ela quer utilizar esses efeitos tal, e trazer mais pro pessoal comprar isso aí. Só que eu acho que ela não prestou atenção na comunidade, não. Acho que muita gente não vai querer gastar dinheiro com isso aí, não, tá? Eu acho que a microtransação da EA vai ser esses efeitos aí. Eu mesmo não vou querer. Eu só vou querer aproveitar mesmo a gameplay. Eu acho que não vai ser dublado. Eu acho que vai ser... Somente legendado. Eu acho que só o Need for Speed Rivals e aquele outro Need for Speed Need for Speed Hot Pursuit, né? Esse eu joguei pouco, eles são dublados do, dos que eu conheço. O restante é tudo legendado. Eu falo isso porque muitos jogadores vêm aí no, no canal quando eu trago alguma dica de Need for Speed. Eu fiz uma de configuração de controle que ninguém fez. Aí o pessoal sempre pergunta é, como é que faz para dublar o Need, né, cara? Porque o Forza é dublado e legendado, né? E eu vou falar para você, eu acho que esse aqui não vai ser dublado, não. Eu acho que vai ser legendado, mas se for dublado vai ser melhor ainda, né? Porque aí fica bem melhor. Porque jogo de corrida, é quando tem a legenda ali... Nossa, é difícil, mano. É difícil você tá jogando ali e ter que prestar atenção na... Na legenda, né? Tanto é que na vida real, se você ficar olhando pro celular dirigindo, você sabe o que vai acontecer, né? Imagina num jogo desse aqui, cheio de informação. Então, acho que seria essencial ter uma legenda, não é uma legenda, não o um jogo ser dublado. E o bacana é que se a gente reparar, não tem aquelas barras de proteção para os pedestres, dá pra gente ver que tem muita gente se movimentando no mapa. E, e o pessoal fica correndo, né? É tipo o GTA, eu acho que o White Dogs também tem isso. O Forza não tem, né? O Forza, o pessoal fica na barreira de proteção. Eu acho que dessa, dessa forma aqui, que tá o Nid fica mais orgânico, né? Acho que a única coisa que o Forza tem que, que é parecido com isso aqui é os animais, né? Aqueles, aqueles bode lá que fica no meio do mato, que o pessoal tenta passar por cima e eles ficam correndo. É, no Forza tem... Nossa, o povo fica andando no meio da rua, mano Se a gente reparar aqui Eu acho que o Forza deveria ter isso aí Eu acho que dá uma imersão maior pro jogo, né? Ponto positivo aqui, ó Fica muita gente na rua, cara Nossa, dá até uma agonia, hein? Eu gostei também que as corridas noturnas Elas têm um, um nível de iluminação muito bom Né? Aquela escuridão Achei muito bacana isso. Eu vi que alguns efeitos, que nem aquele simulador de Ray Tracing, não tem, né? Dá pra perceber aqui, ó, pelo menos nesse ponto de vista, nessa iluminação que a gente tem, a gente não tem aquele simulador de Ray Tracing, né? Que tá presente nos jogos de corrida no da nova geração, o Gran Turismo, o Forza Horizon. Até o Forza Horizon do PC teve uma atualização que tem Ray Tracing em tempo real, até nas corridas. Eu não vi o pessoal do Need for Speed comentar se vai ter Ray Tracing ou não, eu acho que não vai ter, se tiver deixa nos comentários, mas pelo menos aquele simulador de Ray Tracing né, que até o, o Gameplay RJ achou que o Forza Horizon tinha Ray Tracing em tempo real nas corridas, não tô percebendo aqui, mas continua sendo um gráfico muito bonito né. O mapa também, assim, a paisagem, parece ser muito bonito. Lembrando que a gente tá vendo é, uma gameplay que é, foi postada no YouTube, né? Esse gráfico vai ser muito melhor quando a gente colocar a mão nesse jogo aqui. Mas deixe aí nos comentários suas considerações baseado no ponto de vista nosso aqui. A gente tem que julgar, né, o ponto de vista. Se eles lançaram isso aqui é a gente dar a nossa opinião a respeito. Então deixa a sua aí nos comentários. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.